Bom dia, chamo-me Bruno e venho aqui apresentar o projeto Jornal do Passado, com o modo de recordar a jogar. A nossa história, em particular a história portuguesa, que nos é mais próxima, está repleta de eventos. Portanto, alguns são tão memoráveis que nos ficam guardados na memória e são difíceis de esquecer. Alguns exemplos estão aqui à esquerda. Portanto, temos a inauguração da Ponte Leste da Gama em 98, o início da tráquea em Portugal em 2011 e, recentemente, a vitória de Portugal no Euro 2016. No entanto, todos os anos, o contenção fica registrado para a História. Vai ser publicado em jornais, os quais podem ser guardados fisicamente ou, uh, pronto, pelo motivo que nos juntou aqui, em repositórios online, como é o caso do Arquivo.pt. Claro que muitos destes eventos, se calhar, não estão tão gravados na nossa memória como estes exemplos que mostrei aqui em agora. Um, mas temos alguma ideia que aconteceram? Mas será que temos ideia quando aconteceram? O desafio que proponho então é o seguinte, uh, se eu tirar daqui uns quantos jornais do mesmo ano desta pilha, só pelas notícias da capa, será que me conseguem dizer o, o ano? Vamos então tentar. Tenho aqui três notícias do mesmo ano, uh, tiradas do público.pt, via arquivo. Uh, a primeira tem a ver com refugiados no Egito, a segunda com, a, com o apoio da, do CDS-PP à candidatura das presenciais do Kavaksil, e por fim, a ESA assina um protocolo para a instalação de sustentação nos Açores. Já tem algum palpite? Bem, podiam ir lá se calhar pela candidatura do Cavaco Silva ou se calhar o conjunto das três notícias dá uma figura mais geral do que aconteceu naquele ano. Que a resposta que estávamos à espera era 2005. Porquê é que nos é complicado recordar os eventos? Bem, por vezes temos uma área distorcida dos factos, muitas vezes moldada pela nossa experiência pessoal. Uh, coisas que aconteceram há muito tempo, por vezes parecem-nos a nós que aconteceram há pouco tempo, ou vice-versa. Uh, existe também uma tendência natural de nos esquecermos de eventos antigos. Ou por vezes uh, somos demasiado novos uh, para termos vivenciado determinados eventos e apenas os conhecemos uh, por histórias, que são sempre mais difíceis de, de recordar. Porquê é que isto é importante? Claro que ter um conhecimento da história é importante para a cultura da população. Podemos sempre fazer o paralelismo do passado, com eventos que estão a decorrer no presente. Uh, se olharmos para a notícia que, que vos mostrei há pouco dos refugiados no Egito, é algo que tem vindo a acontecer ao longo da, da história, desta história moderna que vivemos. Uh, e podemos também promover o interesse na imprensa portuguesa. Como é que, como é que pretendemos combater aqui esta, este problema? Desenvolvemos uma aplicação, que é um jogo didático, para as pessoas recordarem estes eventos. Os nossos objetivos é de uma forma lúdica manter o utilizador interessado, ajudar a recordar ou ensinar uh, os eventos que são mostrados uh, e, por fim, divulgar o arquivo.pt e sentindo o utilizador a navegar nos sites que deles estão arquivados. Esta então é a visão principal da nossa aplicação. Temos dois modos de jogo: no jogo simples o utilizador responde a 10 perguntas; no modo torre o jogo vai progredindo enquanto o utilizador for acertando no ano. Uh, temos um local onde o utilizador pode consultar as suas melhores pontuações e ler as regras do jogo. Portanto, o modo de cada pergunta é similar ao desafio que vos propus no início desta apresentação. Portanto, temos três perguntas do mesmo ano, são extraídas de versões em arquivo do público.pt e através das três perguntas o objetivo é tentar adivinhar o ano em que estes, estes jornais Uh, foram publicados, a pelo menos tentar nos aproximar o mais possível. Para isso, das, dos anos que são apresentados do lado direito, uh, escolhemos o ano que nos parece o mais correto. Depois, no final, uh, quanto, maior, quanto mais perto estivermos da pontuação do ano correto, maior a pontuação. No fim, podemos consultar todas as notícias que apareceram nesse jogo, remetendo-nos para, para o site do arquivo.pt, do public.pt onde podemos não só ver a notícia que saiu no jogo, como também as outras notícias que faziam parte desse jornal. Vou apresentar agora um pequeno, uma pequena demonstração. Só aqui aumentar a qualidade. Portanto, abrindo a aplicação, para nos comer no que já vos apresentei há bocado, com os dois modos de jogo, vamos tentar um jogo simples. Embaixo à esquerda tem só um temporizador, para pronto, os utilizadores não se sentirem tentados e procurar a, a resposta. Uh, e o utilizador seleciona a resposta que acha correta. Aqui neste caso foi certeira, recebi 6 pontos. A pontuação pode ser consultada uh, em cima à esquerda. Portanto, neste caso afastei-me um bocado da resposta certa, só recebi um ponto. E pronto, o jogo vai progredindo, vou tentando adivinhar o ano uh, e tentar aumentando a minha, população, a minha pontuação à medida que o jogo decorre. No final do jogo, é-nos mostrado a pontuação total, um pequeno quadro com as estatísticas do, do jogo e podemos clicar e ver as notícias que mais nos interessam. Vamos aqui clicar então na notícia de Nicolás Maduro, que nos remete então para o site do arquivo.pt em arquivo. Podemos consultar as várias notícias que foram então, apareceram na, no jornal essa edição. Uh, clicamos então na notícia de Nicolás Maduro e por acaso em aqui em repositório, podemos lê-la uh, Pronto, e aprender mais sobre ela. Vamos aqui só tentar, então, o um modo torre. Neste modo, o jogo vai progredindo até, pronto, falharmos o uh, um número de vezes para o jogo terminar. Vemos que começamos com 5 tentativas. Uh, se tivermos respostas certeiras, o número de tentativas aumenta. Uh, se nos afastarmos um bocado, mas mesmo assim dentro daquele intervalo, uh, o número de tentativas mantém-se o mesmo. Quando nos afastamos bastante, como podem ver, o que tem vindo a acontecer, as tentativas vão diminuindo até o jogo terminar. Portanto, agora tenho vindo aqui a acertar um bocado perto, e me têm sido a manter, até, pronto, o jogo terminar quando falho demasiadas perguntas. Posso então agora ir ao menu, ver as pontuações que obtive ao longo pronto, das minhas, dos meus jogos, nos vários modos de jogo. Muito obrigado pela vossa atenção. Uh, estou agora disponível para responder às perguntas. Muito obrigado.